Uma pequena dúvida, eu posso intercalar autores dentro do mesmo parágrafo? Por exemplo, eu posso escrever um texto assim. Segundo Alessandro, 2012, a composição das doenças dos transtornos mentais se dividiam em quatro classes lineniana, constituídos por cada oito ordens, Mateus 2017. Qual a mais marcante delas era a psicose, 2012? Muito bem. Ou, essa repetição dentro do mesmo parágrafo, sem um ponto para marcar o final do que se refere a cada um, é ruim? Muito bem. Gaspar, vamos lá. Primeira coisa, primeiríssima coisa. Uh, eu preciso entender o seguinte. Então, segundo Alessandro, 2012... A composição das doenças, os transtornos mentais, se dividiam em quatro classes. Então, até aqui, essas quatro classes lineniana vêm de Alessandro, certo? Então, aqui eu tenho a ideia de Alessandro. Quem vai dizer que essas quatro classes são constituídas por oito ordens é Mateus. Tudo bem? Aqui eu tenho outra afirmação, uh, outro autor. Se for nas normas da ABNT, então não se esqueça que Matheus aqui deve vir em caixa alta. Então 2017. Maravilha. Aí eu tenho uma terceira ideia, tá? eu tenho uma terceira questão. Então, é dividido em oito ordens, mas quem vai falar que a mais marcante delas é a psicose? É, aqui está faltando um autor, tá? Eu não sei se seria Alessandro. Se for o mesmo autor, vai ficar estranho, concorda? Porque primeiro eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia primária, que é a composição dessas doenças que tem as quatro classes. Aí eu entendo que veio outro autor, pesquisou sobre isso e falou, olha, essas quatro classes, elas se dividem em oito ordens. Até aí não tem problema nenhum. Onde está o problema? O problema está aqui, ó, porque eu entendo que aqui viria outro autor. Mas não tem como, por exemplo, Alessandro falar que a psicose é a principal ordem, porque... Quando Alessandro publicou essas ideias, ainda não existiam essas ordens, concorda? Então, eu, não tem problema nenhum você misturar, não misturar, né, mas você juntar um raciocínio dentro de uma ideia. Então, numa mesma frase, você pode ter isso, não tem problema nenhum. O problema é você deixar muito bem claro o que cada autor diz, tudo bem? Para que você não misture as ideias como, por exemplo, está aqui. Tá? Porque aqui está faltando apontar um autor, que não pode ser o Alessandro. Se essa ideia né, ela é uma ideia linear, que começa com a ideia primária aqui, depois vai para uma ideia secundária, não tem como a ideia primária aparecer aqui novamente. Porque é uma complementação de ideias. Tá, então quando você for escrever o seu parágrafo, tome muito cuidado com essa questão. Não tem problema algum você colocar dois ou três autores dentro de uma mesma frase, sem colocar nenhum ponto, se os, os elementos que você está escrevendo, se eles são complementares, se um complementa a ideia do outro, dentro de uma ordem linear, tá? dentro de uma estrutura lógica do texto, aí é a construção do parágrafo. Enquanto você estava tá lendo eu não tirei os dois aspas da minha cabeça. Me parecia não uma construção de uma, um parágrafo, mas um recorte de uma citação direta com dois autores dentro. E aí eu fiquei pirando no que você estava falando e vendo... Porque foi o jeito que ele construiu ali, só que eu fiquei com aspas na cabeça. foi cara, ele colocou uma citação direta e aí parece que é uma terceira pessoa citando esses dois. Vê se você consegue perceber isso. Tá. É, é uma outra viagem, aqui é uma é... Juro, olhei os aspas aí você falando e eu não conseguia tirar desmembrada da citação direta. Mas talvez é porque isso. Ó, tem uma, para mim isso é uma citação direta. Ele está citando um autor que citou outros dois. É, é, pareceu isso e aí que ficou esquisito. É, aí nós temos duas hipóteses, né? A primeira é que ele colocou entre aspas para escrever aqui no texto dele o que seria o texto do, do TCC da, da monografia dele. Tá? Então, assim, uh, ah, no texto que eu estou escrevendo não tem aspas. Beleza. Agora, se isso daqui é uma citação direta, se tudo isso daqui que você escreveu você copiou de algum lugar, o que eu acho que não, aí esquece tudo que eu falei. Uhum. Uh, mas eu, eu acho, Fábio, eu tenho quase absoluta certeza que essa aspa aqui, essas aspas é... Porque ele escreveu o texto. Para exemplificar. Então, beleza. Aí que tá. Só falta um autor ali, 2012, que eu suspeito que ele quis repetir o Alessandro. Eu suspeito que ele quis repetir o Alessandro ali. Por isso que é. ele colocou só 2012. Mas, mas ali ele teria, deveria. Não sei. Aí eu entendo que ele deveria colocar o Alessandro de novo, entre aspas, ali depois. Que fica Alessandro, Matheus Alessandro de novo. Só que não tem ponto, né? É, é, é tudo segundo o Alessandro, é, não precisa do Alessandro de novo, é isso aí. É, aí nada como uma bela leitura, uma bela orientação para poder colocar isso daqui em ordem e, é claro, tirar a dúvida que eu falei sobre a ordem aqui da, a ordem, dos fatos, dos eventos, né? Pode é ser isso. só ordem, pode ser problema de pontuação ou <risos> não direto. É, É isso. Certo, Gaspar, espero ter respondido aí a sua dúvida. Muito obrigado pela dúvida. Qualquer coisa, acesse aqui, tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder orientar e ajudar no seu trabalho.